Olá, amado Ser de Luz! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ascensão com Leveza e Alegria. Meu nome é Marcia Uni. Hoje vou ler uma mensagem do Frital Froze, chamado O Plano Divino, postado em seu Facebook neste último dia 3 de outubro. Amados! Os olhos do mundo estavam voltados para o Brasil neste dia 2 de outubro de 2022. Não podia ser diferente, pois muita coisa se decide agora, dentro do rumo que a humanidade vai tomar. Não somente os olhos físicos estiveram olhando para as terras brasileiras, mas principalmente os olhos daqueles que que não possuem forma física ou seja as entidades etéricas a terra e sua humanidade cumprem um plano divino estabelecido antes mesmo da criação deste planeta apesar das invasões há contes que tentaram estabelecer as trevas aqui nada vai impedir a humanidade de seguir o seu propósito estabelecido tudo o que foi transmitido até aqui é apenas uma minúscula amostra do que é de fato e o mais importante continua dentro do que está determinado pequenos percalços podem ocorrer porém não mudarão o plano maior se os olhos da luz estão atentos e vigilantes, também os olhos da não-luz se voltaram para a pátria do Evangelho. Sabem eles que daqui sairá a luz que banhará definitivamente o planeta. Uma última tentativa dos sombrios em impedir o final de um ciclo dominado pelas trevas foi colocada em prática agora. Uma grande invasão de seres extrafísicos juntaram forças e se dirigiram ao Brasil nos últimos meses. Todas essas egrégoras, ainda remanescentes na crosta da Terra, aportaram no astral brasileiro. O objetivo seria impedir a vitória da luz nas terras de Santa Cruz, aproveitando-se dos encarnados que se alinham com tais vibrações. Usaram de todas as ferramentas possíveis a fim de obter os resultados que precisavam. A magia negra ganhou força e escureceu de certa forma o manto azulado do planeta Terra mas o plano divino não pode ser mudado por nenhuma força que não seja daquele que o criou uma estratégia utilizada e até muito praticada por todos os encarnados quando se quer capturar os animais com facilidade o melhor a fazer é reuni-los todos no curral foi o que aconteceu Todos os remanescentes da não-luz, que ainda não haviam sido removidos, agora estavam reunidos na atmosfera do Brasil. Houve de fato a remoção em uma só tacada de todas as egrégoras remanescentes. Você não pode ver isso na forma física, mas na visão dos olhos da alma, tudo está muito claro No seu devido tempo As revelações chegarão aos olhos físicos também O grande plano divino está nos seus últimos lances Nada mais será como antes Pois assim o Criador projetou É preciso apenas que você entenda isso Ninguém ganha e ninguém perde, pois o que resta no final é o aprendizado de cada alma encarnada. Verdade é que cada alma está escolhendo a sua linha de tempo de acordo com a sua frequência. Será essa frequência que determinará aquele que seguirá para a nova terra e aquele que a deixará. Definitivamente Os acontecimentos servem apenas para mostrar Aquilo que antes não se podia entender A limpeza está sendo feita no plano físico E está indo para o seu final Lembrem-se das mensagens aqui trazidas desde 2016 a varredura começou pelo topo da pirâmide e agora está na sua base. Muito pouco ainda resta a fazer. No plano astral, tudo está plasmado e já aconteceu. Falta agora materializar-se na matéria a fim de que os olhos físicos possam ver. Não há nada que você possa fazer a não ser manter a tua vibração elevada. Hoje, faça apenas isso. Confia e eleve a frequência, confiando no plano divino. Nada é por acaso, pois tudo tem sempre uma causa. Daqui a quatro semanas exerça o teu poder de decisão ele te alinhará com a luz ou te afastará dela pois o que se está decidindo agora no Brasil é muito mais do que um simples resultado político mas até o dia 30 de outubro o azul da terra estará restaurado pois todas as nuvens negras terão sido dissipadas. Não importa o que cada um interprete sobre esta reflexão, pois o que importa é a frequência em que cada um está e vai estar daqui em diante. Lembre-se de que o universo não lê palavras e nem ações, ele leva em conta somente a frequência de cada um. Palavras e ações podem enganar pessoas, mas não enganam aquele que comanda o plano divino. Eu sou Vital Vitalfrose e minha missão é o esclarecimento. Namastê.